que é malta do aço, vamos já dar início a mais um top 5 ora, antes de irmos para o top 5, vou vos só mostrar uma coisa, eu vou no meu G40 em segunda vou esmagar uma segunda, olha, olha segunda e terceira, hein? parece primeira e segunda, mas é segunda e terceira vamos vos mostrar mais uma coisa, terceira começa a ganhar, pois patina, mas continua a patinar, se a gente continuar aqui, eu fico a patinar, tipo, até amanhã. Bem, vamos lá para o top 5 que venceu, e quem ganhou foi o Rafael Inácio, e ele sugere para tema, uh, top 5 cidades, vá, ou spots, que eu tenha ido uh, para o aço, com mais aço. Ora, há muitos spots, há, em Portugal, de norte a sul, há sítios de picas em todo o lado, mas... Eu vou dizer, os que eu já fui, os que eu conheci e os que eu consegui estar ali a, a ter aquela vivência do aço em si. Ora, vamos começar por onde? Por onde eu moro, no Barreiro. No Barreiro agora não, está um bocado, aliás, agora por todo o Portugal está um bocado fraco, mas no Barreiro antigamente aquilo havia barroco no de meia noite e era onde a gente se reunia para as noitadas do aço, ali a malta mais, mais perto dessa zona, e eram noites e noites sempre a dar barrote. Dali íamos para outros sítios, não é? Mas havia ali um ponto de encontro que a gente passava ali muitas noitinhas a dar do belo, a dar do belo, onde a gota era barata e a gente metia tipo 10 paus e andava a noite toda a dar barrote. Depois dali seguíamos muito ali para Lisboa, Sacavã e ali por essa zona onde. Depois a gente fugia ou para a Vasco ou para as Aux, assim muito por essa zona ali de Sacavanha, ali Lisboa, por, por aí por aí, ora, outro sítio que eu também ia quando estava de férias Algarve, eu fiz durante muito tempo férias no Algarve mas propriamente em Corteira eu conheço Corteira muito bem que eu fiz férias para aí que desde os meus 3, 4 anos de idade até tipo aos 20 e tal e sempre que ia para a quarteira, sempre estava ali naquela quinzena de férias, tinha sempre aquele grupinho de amigos que íamos aonde? Ao estádio! Íamos ao estádio ver os picas, na altura eu cheguei a ir sem carta, à, à boleia com a, com a malta, não é? Ver os picas, quando já ia para os Algarves com o carro, já levava o meu 106 GT na altura, íamos sempre ao estádio a malta provavelmente, não se lembra de está tá a pensar estádio? Nunca lá vi este gajo Pois eu na altura era gordo, era um completo desconhecido assim, a motos nos carros e provavelmente ninguém me conhecia, não é? Mas sim, cheguei a dar lá muito barrote no estádio, muitas noites que eu passei lá de férias. De férias nunca... O Aço nunca estava de férias. E por último, que não foi hora há tanto tempo, eu cheguei a lá ir em Coimbra, numa zona industrial, pá, eu não sei bem onde é que é, mas é numa zona industrial, eu cheguei a lá a ir, quando era mais novo, para o Aço. E recentemente, recentemente eu fui a, ao Portugal dos Pequeninos, dar uma volta por Coimbra, com a família, não sei o quê, e à noite disse assim à minha mulher, pá, a pequenina já está aí a dormir, tu já estás aí orientada, eu vou só ali a um sítio onde antigamente que E fui com o meu toledo, para o profile, estacionei longe, fiquei assim cá atrás a ver... E sim, ainda havia lá muito aço, fiquei ali tipo uma horita, uma horita a ver o barrote, o barrote e ainda a malta, pá, isso foi sensivelmente que é, há dois anos, salvo erro, e a malta ainda ia para lá, agora não, não sei, hoje em dia não sei se ainda para, para lá vão, né? Mas a malta ainda dava muito barrote. Ora temos Lisboa, Algarve, Barran, Coimbra, quatro sítios onde eu já fui dar barrote, falta-nos um, falta-nos qual? Santarém. Santarém ficou conhecido quando criaram lá a pista de drag mas, antigamente e recentemente, eu ouvi falar uns carros que foram para lá, apreendidos recentemente Santarém também tinha muito aço, cheguei lá a ir também às noites, cheguei lá a ir fazer os arranques no, no drag de Santarém e à noite fazer os picas lá em Santarém era tipo o 2x1 e depois íamos aqui, era o 3x1 bem malta, foram estes os três sítios que eu conheço, que eu costumava ir com, com aço, quando era mais novo e recentemente só para ver, eu sei que Portugal de norte a sul há mais sítios, digam-me aí nos comentários se vocês conhecem, se têm ido da vossa cidade, aí um top 5 vosso de cidades que vocês costumam ir para dar barrote, vá, comentem também com o próximo top 5 que queiram que eu aborde no próximo vídeo, fiquem bem. Um grande abraço, na descrição está as minhas redes sociais, plataformas, tudo o que vocês precisam saber para comunicar aqui com eu. Um grande abraço e um grande ideia!